Que frase é essa, gente? Que frase é essa? Eu vou usar uma maquiagem sem dente, Virgínia. <risos> filó. <risos> maquiagem da Filó. Hello, Ian. Madame Foreign Bom dia, estranhas! Tudo pau! Gente, é o seguinte: Deixa eu explicar pra vocês já antes do cancelamento chegar, né? O cancelamento vem pra todas, né? Eu nunca fui cancelado. Não iríamos ter o Halloween da desgraça em 2020. Porém, as minhas Santistas do coração. Claro, não, não, não, a gente não admite. A gente vai pra tua casa, você dá um jeito de ter um Halloween pra gente. E aí é isso, isso elas vieram se hospedar aqui de novo e teríamos um Halloween. Eu mais do é. bebê de você, é. Ela não pode passar sem é. aniversário, gente. É e além das Santistas, eu chamei uma galera de cinema que faz teste de Covid toda semana, ah, né? né? Então, foda-se, tá todo mundo testado. E sabe quem vai vir hoje, gente? A oitava. Tá. O estará conosco Adoro Põe aí a chuvinha Põe aí o... os fogos E é isso Agora a gente vai começar a se maquiar Eu fiz a lente, a casa já tá arrumada Vou dar um tour aí pela casa Só vocês darem uma olhadinha Um tour no meu look E a ah, barba é né? A barba eu tirei eu o azul máximo mas... que deu Pra tentar ficar preta Mas aí eu vou passar um pouquinho Tá é tudo resolvido não vamos ter muito vídeo porque você sabe quanto mais bêbada, menos se filma. Ninguém manda na saraba. professor, cala a boca! tô aproveitando agora que eu tô bem caretona e vou mostrar agora ali no meu quarto a Robitia e vou mostrar um pouquinho da sala como tá arrumadinha e voltamos com a maquiagem, tá bom? Um pouquinho de maquiagem, um pouquinho de festinha, um pouquinho de. Feito um e baixo o Vai Calma aí que a gente já volta, tá? Hoje… a máscara, brincos… O um salto, que eu ainda não sei qual dos dois vai ser, tô em dúvida. E isso tudo que vocês estão vendo é minha roupa, tá? <risos> Parece que não é, mas é. Ó, isso aqui é o vestido da viúva. E esse monte de coisa que vocês estão vendo é tudo recheio do vestido. Vocês vão ver quando eu pôr, não dá pra andar na sala. Mas é isso, olha que belezinha! Ai, a Bicha fez uma peruca Madonna vitoriana. Vocês estão sentindo? Vocês estão sentindo esse drama de peruca? Vamos lá, pra gente. A sala do Halloween. Tá, salinha. Aqui é a pista de dança, ó. Aqui é a pista de dance. Tal. Aí aqui a gente vai deixar as bebidas e umas comidinhas que ainda não chegaram. Ali também é o lugar das bebidas. Ó o copo, House of Desgraça, House of Desgraça. E aqui é a mesa. Das travessuras ou das tesouras, ó que fofurinha. Ó, gente, tá babadinho, então tá a graça decoração. Olha ela se elogiando. Ela mesma fez, ela mesma elogia. Parabéns! E é isso, agora são seis da tarde. E a gente tá começando a se maquiar, pra daqui a pouco. Chegar as três pessoas que faltam e começar a festinha. Começar as bebedeiras e tudo mais. Tá bom pra você? E a abacaxi chegou pra votação. Presta atenção, as três presas na salinha. <risos> <risos> <risos> três bichos em um metro quadrado. Certeza, quatro, ficar... quatro! <risos> outra ali, ó. <risos> E o perigo, ali, o perigo pulando igual, igual maluco ali ó. <risos> Bom, indo aqui na evolução, já já voltamos. Oi. Oi. Eu, eu, eu, eu, eu aqui, ó. Bianca Del Rio, é nascida. o cala ah Olha! Quem tá pronta? Hum, hum, hum, enjoadinha. Ia fazer boca, mas não vou, que eu vou ficar de máscara. Então, deixar essa boca assim mesmo. Deixar a boca pro drink, né? Quem sabe o que é mais portete. Agora eu vou colocar o look. Tô pronto. Ai, gente, que babado. Hum. Hum. Ah. Thank uh. uh. Oh, ela Minha tá mais bonita. Obrigada. Tá, tá. Mas na verdade isso não acontece. É da hora de dar tchau. É, para, para que a gente já tá meio louco. Aqui tá na hora Bem de longa. terminar pra vocês. Porque a gente ainda vai longe, gente. O bagulho é longo. Então, como todo vídeo, não esqueça. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal sua é primeira vez aqui. Se não. Dê o like, o soquinho do like. fala do soquinho da Anzal. Isso, pronto. E se quiserem saber mais sobre a gente, acessam nossas redes sociais. Otávia Maciel. E é tanto no Facebook quanto no Instagram. E segue as redes do canal. Canal As Ursa, CNS no final, tanto no Facebook, quanto no Instagram também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bem de resumidinho. É o que tem pra esse ano, né, gente? Carinha! Então é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau!